O Alstar é um dos tênis mais queridinhos e um dos que eu mais gosto, sim, me sinto super à vontade de Alstar. E hoje eu vou te mostrar como você vai ser estilosa usando esse tênis. Olá, eu sou a Marcela Damaso, consultora de estilo e imagem pessoal. Eu te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não se inscreveu. Aproveita também, curta esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai mudar a tua vida... Aperta o sininho também para você ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui. E para você ter mais conteúdos como esses, que eu estou, como esse que eu tô passando para você, é só você acessar também as minhas redes sociais no arroba Marcela D'Amazzo. Eu tô presente no Pinterest, Instagram, Facebook e agora no TikTok. Bom, o All Star, gente, é aquele tênis assim que eu uso desde que eu era praticamente bebê. Minha mãe sempre conta que uma das... Acho que da minha virada, assim, de estilo daquela época. Eu sempre fui uma criança muito ativa e eu não gostava de, de usar muito vestido, né? Desde aquela época eu já tinha essa... Eu já preferia, né? Uma calça jeans, algo mais despojado. Então, toda vez que minha mãe colocava algum vestido cheio de, né, de enfeite e tal, eu tirava, não gostava, fazia um escândalo. E aí ela descobriu que eu me, né, eu me sentia muito bem de All Star. E calça jeans, ou uma melicinha com um All Star, e sempre combinando, minha mãe sempre combinava a camisetinha polo que eu usava com o All Star. Então, assim, eu dou graças a Deus por isso, porque minha mãe sempre respeitou essas minhas, né, é, não digo nem decisão, né, porque eu era muito nova. Mas aquilo que eu gostava, aquilo que eu me sentia bem pra, pra usar, eu acho que isso eu trago até hoje. Por isso que eu quero falar tanto do All Star hoje aqui pra vocês. Quando a gente se sente bem, a gente consegue fazer vários looks, a gente consegue é elevar a autoestima, a gente consegue se sentir mais bonita, mais atraente, a gente fica mesmo assim com aquele poder, uma mulher mesmo empoderada, a gente se acha estilosa. E o que que acontece, né? Há um tempo, o que, que acontecia há um tempo atrás. Só era estilosa aquelas mulheres que andavam de salto, com uma saia bem bonita, um vestido, aquele estereótipo bem feminino, com flores, com cores mais claras, ou quando a mulher quisesse ser muito sexy, femme fatale, colocava um vermelho, um vestido mais justo, uma saia lápis. E aí, quem não estava dentro deste padrão, né, dançava, né? tipo eu. É, eu, por muito tempo, tentei me enfiar nisso, de me sentir... É, uma pessoa que, na verdade, eu não era Eu queria ser essa pessoa, eu queria usar essas roupas Mas eu me sentia muito desconfortável Eu não conseguia uh, ter aquela autoconfiança Que as mulheres que usavam esse tipo de roupa tinham Então eu tava sempre encolhida, eu tava sempre, sabe? É, me escondendo E o salto aquilo, né? para você usar salto, você tem que saber andar E eu treinei por um tempo, né? para poder usar o salto, crescer mais, assim, né, a, a deixar a postura ereta. E tinha um grande problema, já que eu não me sentia bem com as roupas, com o salto menos ainda, porque eu não me sentia confortável. Então, quando você não se sente confortável, você não consegue passar, né, essa imagem de poder, essa exuberância, sabe, esse estilo que você tanto quer lidar, que você tanto quer passar. E aí, o que aconteceu? Veio a moda da sapatilha. E isso para mim foi assim: vocês podem falar o que for da sapatilha, mas me tirou do limbo de ter que usar um salto para me sentir bonita. E dentro da alfaiataria. Da alfaiataria. Dentro dessa época né, das sapatilhas, eu consegui entender aquilo que mais me agradava. Então eu tinha muito mais sapatilhas que tinham o bico fino, eu não gostava muito dessas de ponta redonda. É, as cores também, eu sempre puxava para algum tom ou nude, né, ou um tom assim preto, um vermelho, um verniz, tachinha, eu usei muito sapatilha de tachinha, sempre com bico fino, né, vocês que já me conhecem sabem que eu gosto dessa, de coisas mais pontudas, de linhas retas e, né, minimalismo. Então, eu fiquei por um tempo assim usando e me sentindo muito bem e meio que, sabe, fui abandonando o salto porque a sapatilha já fazia isso por mim. Durante um tempo isso me satisfez, até o dia que eu olhei para um tênis e falei, caramba, eu quero esse tênis. Eu sempre tive um All Star, mas eu usava assim é, de uma forma muito casual e eu não conseguia deixar esse All Star com muito estilo. O que, que eu fiz? Eu comprei esse tênis e aí eu comecei a usar mais, né? Porque para mim aquilo era muito ousado, usar uma saia com tênis, para mim era algo assim... Só para as mulheres que eram muito fashionistas afiladas, sabe? De um desfile de moda super conceituado. O que na verdade. O que na verdade não era. Né? Era, era muito simples fazer e eu consegui fazer todo esse, esse. Essa transição também da sapatilha. Mesclo hoje, consigo muito bem fazer né? mesclar quando eu tenho que usar salto, eu uso. Mas no meu dia a dia. É, potencialmente eu uso o tênis e o All Star está muito presente na minha vida desde que eu era muito pequena. E o que eu acho legal do All Star é que você não precisa ficar assim fazendo combinações mirabolantes, você não precisa pensar muito no que você tem que fazer, que usar, porque esse tênis combina com isso, combina com aquilo, sabe? Ele é prático, ele é simples e ele vai com praticamente tudo. Para vocês terem uma ideia, eu comparo até o, o All Star com as Havaianas, de tão prático e simples que é. Você coloca um All Star e pronto, você tá é, bem arrumada, você tá bem vestida. E aí fazendo, né, sabendo usar os, os truques de estilo, aí pronto, aí fechou. Aí realmente você consegue, assim, ficar estilosa com muito pouco. E ainda tem o melhor disso tudo, é que você consegue também combinar, né, o All Star, ele combina com vários estilos. Então, você não precisa ser só casual para usar esse estilo. Se você gosta de uma alfaiataria mais tradicional, você consegue também usar. Você pode usar uma camiseta, uh, ou com camisa mesmo, com uma calça de alfaiataria um pouquinho mais sequinha, ou all-star, uma bolsa, pronto, é isso. E ele transita, como eu falei, por vários estilos. Então, é muito mais fácil você... É, Conseguir esse estilo usando o All Star do que, às vezes, um tênis mais complicado, um tênis que, de repente, esteja na moda. Então, eu vou falar um pouquinho de cada coisa para vocês entenderem, né, como vocês podem usar o All Star no dia a dia de vocês. E eu vou dar algumas dicas também de looks, tá? Então, vamos lá. Você pode, por exemplo, usar com alfaiataria. Eu falo muito de alfaiataria aqui porque ela é um coringa na vida da mulher que quer ser, sabe, assim, ela tá bem vestida, ela quer estar confortável... E, e ela gosta desse estilo um pouco mais descolado. Eu falo isso porque esse tipo de alfaiataria que eu tô mostrando aqui é super descolado. É uma alfaiataria desconstruída. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês, não sei qual dos lados aqui, para vocês verem um vídeo que eu falo basicamente de alfaiataria e eu falo sobre a alfaiataria desconstruída. É aquela alfaiataria que é um pouco mais casual, não é super tradicional, com pregas, barra italiana. Então, você consegue ver por aí que Ela tá bem desconstruída, ela tá bem solta. Ela tá usando aqui uma camiseta preta básica, uma jaqueta de couro, fechou. E ela coloca um pronto, preto, fechou, ficou básico, ficou casual, ficou estiloso. Dá pra ir pra qualquer lugar vestido assim? Claro que não. Existem os dress codes, né, que são as roupas que você deve, né, ou deveria usar em cada uh, situação. Por exemplo, vou dar uma situação bem... Uh, Bem extrema para vocês entenderem, você não vai num casamento de calça jeans ou de roupa de academia, né? Você procura colocar um vestido, uma roupa, de acordo com aquele evento. Isso é um dress code. Nesse segundo look, ela tá muito mais despojada ainda. E aqui dá para entender melhor que alfaiataria não é aquela coisa sisuda, tá? Olha só como ela tá bem descontraída, a calça também tem pregas, mas são é, pregas mais é, não são tão tradicionais. Ela dobrou essa barra aí. E tá usando um top, né, um cropped perfeito, maravilhoso, branco. Mão no bolso, a atitude da... também ajuda, né, na hora de você... A atitude também ajuda na hora de você ter um estilo legal, de você se vestir bem. Então, ela tá também, colocou aí um tênis é, de cano longo. Eu acho bem complicado, quando você não entende de proporção, mas fica legal quando dá certo. E essa é esse é um look que deu muito certo tá? Ela tá aí com cores neutras, uh, com uma... ela tá basicamente minimalista e você consegue ver muita identidade de moda, muito estilo na roupa e na, na postura dela. Aqui, como eu falei, né? Cê, né você quer usar um terninho, uma alfaiataria mais tradicional? Dá para usar também. Olha só como ela tá com um Terninho, né? Que a gente chama, uma calça de alfaiataria Um blazer, esse blazer também é mais estruturado Percebe que ele não é mais, assim, é desconstruído Igual aquela calça que eu acabei de mostrar Ela tá aí com uma blusa branca, não sei se é uma camisa Mas dá a impressão que é uma blusa branca pelo decote né? E aí, o que ela fez? Colocou um All Star vermelho Quem imaginaria, né? Acho que a maioria das pessoas optariam por um All Star preto né, Pra é, dar continuidade à cor da roupa ou um All Star branco, né, que é o queridinho, o tênis branco é o queridinho da vez. E ela colocou aí um tênis vermelho, ficando baixo, ficou perfeito, colocou a, a bolsa também vermelha. O que eu acho legal nela é que ela tá descontraída, ela tá com esse óculos, né, esse óculos escuro, tá com um belo de um sorrisão, assim. E é uma clutch, né, é uma bolsa de mão, não é uma, uma bolsa esportiva. Isso é muito interessante e é muito legal essa mescla de estilo que ela fez. Com apenas um toque, com uma peça que é uh, esportiva, né? casual, que é o tênis. E ainda essa cor, né? esse vermelho, ela conseguiu transformar todo esse look. É isso que a gente busca quando a gente fala em ser bem vestida, em ser estilosa com All Star. Não é fazer o básico, sabe? O feijão com arroz. O básico a gente tem que fazer todo dia, que é se sentir bem. Agora, quando a gente quer também colocar um pouquinho mais de estilo... Vamos pensar um pouquinho em como que a gente pode agregar isso no nosso dia a dia. E dessa forma que ela colocou ficou perfeita. Aqui também, só que é, é um tradicional, mas ela tá com a calça bem mais larga. Como se ela tivesse pego realmente a calça de um guarda-roupa masculino. Camisa branca, né? Uma bolsa também mais tradicional. Colocou um all-star preto e aí a gente, né, dá o... O, o prêmio pelo boné que ficou muito legal. Ela fez uma mescla, um mix de estilos muito bem é, arranjado e super intencional, né? Você tem duas, é, dois acessórios que são, do, que são esportivos e essas outras peças, como a camisa, a calça e a bolsa, que são mais de um, né, de um estilo, algo mais tradicional. Pede uma alfaiataria e a camisa. E aí ela desconstruiu tudo isso com esse boné e com o tênis. É isso que eu tô falando. Tem que usar, tem que experimentar. Quem imaginaria que, né, você colocaria um boné com uma camisa branca? Por isso que eu falo, peça-chave é isso. Você consegue usar, por exemplo, né, pra quem gosta também. Uma camisa branca você usa com uma porrada de outras coisas. Não é só com a calça jeans ou não é só com uma calça de alfaiataria. Tá? E aqui ela prova que você pode usar com um boné, de repente uma boina ou um chapéu, ah, um tênis, poderia também ser um tênis vermelho, uma sandália, e, só que aqui ela fez algo completamente diferente, que tirou do comum. Isso é muito, muito importante, sair do senso comum. Saindo um pouco da alfaiataria, eu vou falar um pouquinho da saia longa com All Star. A maioria das mulheres tende a usar a saia longa com sandália, com rasteirinha, e às vezes até, vou até mais longe com sapatilha. Não é uma coisa que eu goste, né, eu acho que uma saia longa pede um tênis ou algo que deixe, né, os dedinhos à mostra, como uma sandália ou uma rasteirinha. E a saia longa, ela tem esse poder, né, de também alongar, e ela pode ficar muito mais confortável quando você usa, lógico, um, um tênis. Então, vamos lá para esse primeiro look aqui, que eu achei maravilhoso. Ela tá com uma blusinha preta, uma saia longa e uma jaqueta, acho que é uma jaqueta de couro branca All Star e essa bolsa super mega tradicional, né? E assim, é, ela não tá parecendo que tá né, indo pra qualquer lugar, tá super arrumada, tá estilosa. Aquilo que eu falo, os acessórios também vão dizer muito sobre você. Ela tá com cruz escuro. Isso conta bastante. Aqui eu fiz de propósito, tá? para não colocar sempre o branco, umas cores mais, né, neutras. Eu coloquei essa saia jeans, que tá usando bastante, né? é uma saia jeans longa. Aqui ela tá com um tênis, esse All Star é aquele tênis que tem aquela plataforma. Então, se você quer ficar um pouquinho mais alta, quer sair do, do comum do All Star né, cano longo, cano baixo, ah, das cores, você pode colocar essa plataforma, que fica bem legal, e eu gostei muito desse estilo, né, que é, me lembra até, não sei se vocês conhecem, gostam, né, do Friends, ela me lembra muito a Phoebe, muito mesmo, mesmo pelo cachecol, pelo, pelos acessórios que são mais é, artesanais, ela me lembra muito, e ficou um visual bem elegante, com muita pegada dos anos 90 que tá aí, né? Ah, sim, tá todo mundo usando, querendo esse estilo anos 90. E ela tá mega confortável com isso, usando o All Star. Aqui esse look que eu amo e uso pra caramba. Às vezes eu tenho que dar até um tempinho, porque eu não me canso de usar. Que é a saia preta, né? No meu caso eu tenho uma saia preta, mas é plissada em médio, Mas aqui essa funciona super bem. Uma camisetinha, deu um nó, né? Truque de estilo, gente. Deu um nó na... Na camiseta, para ela não ficar tão folgada. Uma bolsa, né, que também pode ser usada tiracola, mas uma bolsa, assim, bem básica, né? Super básica, linda, maravilhosa. E esse tênis branco. Vocês notam, assim, que não precisa de extravagância para você se sentir bem, se sentir uh, com estilo, se vestir, né? De acordo com o que você gosta. Não precisa de uma série de roupas, assim... Porque às vezes você fala, ah, eu só tenho roupa básica, eu não vou conseguir fazer nenhum look estiloso, porque eu preciso no shopping comprar uma roupa assim pra arrasar, sabe? Eu preciso de cor, eu preciso de, de recorte, eu preciso de brilho, de plantejoulo, eu preciso de muita coisa pra me sentir bem. E, na verdade não é isso. Tá muito mais dentro de você na, forma como que você, na forma como você usa as roupas, como você se comporta, na sua postura. Ah, presta muita atenção nisso. Sua postura diz muito sobre o seu estilo e sobre estar bem vestida também. Bom, vamos falar agora do blazer, né? Por que não? Falamos já da, da alfaiataria, né? das calças. Agora a gente vai falar exclusivamente do blazer. Que ele serve assim, infinitamente com muita parte de baixo. Você pode usar com saia... Longa, pode ser com sainha jeans curta, com shortinho de linho, com nozinho de amarração. Dá pra fazer muito look com isso. Esse primeiro look eu quero mostrar porque eu achei ele fantástico. Ele tem uma alfaiataria bem tradicional, né? Tem um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais sequinho, né? Não é um blazer é, oversized, daquele blazer bem largão que, que tá usando bastante agora. Mas ele é muito bonito, ele já é mais estruturado e mais ajustado ao corpo. Aí, ela tá com um top preto super básico e uma calça, né? Parece uma calça de sarja aqui, se eu não, não me engano. E é isso, um tênis, né? Aqui também, cuidado um pouquinho com a proporção, porque isso pode te achatar. E visualmente não fica bonito, não é questão de ficar mais alta pra parecer modelo ou nada. É que realmente a proporção é, ajuda, tá? Não é que você vai ficar baixinha, baixinha feia. Quando a gente tende a alongar um pouquinho, visualmente isso fica... É, fica melhor, assim, aos olhos, tá? Fica bem mais legal. Então, colocou um tênis, um All Star cano alto e pronto. Precisa de mais alguma coisa? Aqui ela tá com uma bolsinha, né? Também dessa. Ah, esqueci o nome, gente, dessa bolsinha. Baguete, né? Dessa bolsinha baguete. E é isso, né? Não tem muito, assim. É investir em peças de qualidade, em peças legais dentro do teu estilo. Vamos mais. Vamos aprofundar aí mais com esse outro look, também, na mesma pegada que a outra, né? Só que aqui, ao invés dela usar um top, ela tá usando uma camiseta branca, básica, sem nada. Quando você estiver se inspirando em algum look, ou em alguma foto, ou em alguma, uma, alguma vitrine que você viu, e você acha que vai ficar bem em você, começa a reparar, tá? Repara bem nos detalhes, o no que, que aquilo te chamou a atenção, por que, que aquilo tá tão legal e você não consegue reproduzir em casa? Às vezes, é o tamanho do, da a numeração da peça que você comprou. Às vezes, é uma peça que pode ser um pouquinho mais larga, um pouquinho mais justa. A modelagem. Às vezes, você usa tanta calça skinny que você esquece que uma calça mais soltinha. Ela pode te deixar com um visual melhor. O sapato também diz muito, os acessórios, né? Por que, que você sempre tenta colocar um blazer... Com tênis e parece que você tá, assim, completamente fora de moda, parece que aquilo não é pra você, que não ficou legal. Será que não é o blazer como, né, o corte dele, a modelagem? Será que ele não tá muito ajustado ou muito largo e você não se sente bem? Às vezes não é o tênis que te faz é, mais bonita ou menos bonita, se sentir mais bem vestida ou menos bem vestida. Pode ser um acessório, pode ser outra peça. Então, quando você se inspirar, e quando você for fazer, de fato, um look, pensa nisso, vai percebendo. Isso é muito perceptível. Quando a gente estuda bastante, a gente tem informação, a gente começa a perceber isso na frente do espelho. Não tô falando que você vai chegar agora em casa, olhar e falar, nossa, realmente, esse blazer aqui, eu preciso, né, diminuir um pouco, porque ele tá muito largo. Precisa de mais informação, é por isso que eu tô aqui. para dar informação para você, para você ter ferramentas, para usar essa informação a seu favor, se sentir bem, se sentir estilosa, se sentir bonita, a mulher poderosa. Diferentemente da, das outras com a calça bem escura, essa moça tá com uma calça, né? Esse look tá uma calça clara e uma camiseta branca. Percebe assim que eu tô colocando vários, né, é, looks com essa camiseta branca básica, simples, para entender que, nossa, camiseta branca e, e calça jeans... Ah, é um look muito ultrapassado, todo mundo já tá usando. É um look feio, é um look sem graça. Depende de como você usa e das informações de moda que você coloca no teu look. Ela tá com um blazer que é muito super tradicional. E é um blazer que você acha facilmente em brechó. O meu brechó tinha muito desse, eu vendi muito blazer assim. Porque é, assim, é a cara da mulher uh, que tá antenada com a moda de hoje. Então, é muito fácil você comprar esse tipo de blazer em brechó. E aí, a calça clara, né, que também é um, um tipo de calça que agora a gente começa a achar mais também em brechó ou em loja de fast fashion. Aí, é só tomar cuidado com a qualidade da peça. E um all-star também, daqueles, eu acho que ele tem a plataforma também um pouquinho mais alta, se não me engano, preto, fechou. E aí, dá uma olhada, ela tá com relógio, ela tá com coque, né, na cabeça... Uma franja bem bonita, você também tem que ver o conjunto da obra, né? Não é só você chegar, pegar uma camiseta branca, uma calça jeans, um all-star, aí você não repara a proporção no, da, da calça jeans. Coloca um all-star de cano longo, aí você vai achatando. Coloca uma camiseta que fica toda largona, aí você não se vê naquilo, aí põe blazer e pronto. Você acha que tá com um visual que não tem nada a ver com você, muito menos com aquele que você se inspirou. O né? cabelo mesmo, aquela coisa, às vezes não tem corte, às vezes nem uma hidratação fez. Tem que ficar atenta em tudo, tá? A tua imagem é formada por vários detalhes. A roupa é um desses detalhes, tá? Aqui para fechar o blazer, parece uma calça, nossa, que nos anos 90 falava muito, né? Calça bailarina. É, parece uma, uma alfaiataria para mim, mas ela tem essa abertura, né? E ela tá... Com um look por baixo monocromático, colocou um blazer também alongado, bege né? E que com, contrasta muito com, com a cor e eu acho que é uma combinação muito legal. Principalmente para quem ainda não é ninja na combinação de cores e quer combinar cores. Ah, mas é um look mais, é, mais inverno, ele é muito simples. é Ele é simples, o simples também é bonito, o simples também é estiloso. Tá? e agora a gente vai falar de look all black, todo preto, e assim, da mesma forma que eu falei, né, do, do look todo preto, que você pode colocar aí, basicamente, né, são os tênis que, que as pessoas usam preto ou branco, dá pra colocar uma porrada de cor também, tá? E aqui eu vou mostrar um look de, não sei se verão ou meia estação, essa saia de cor maravilhosa, com essa fenda, essa blusinha bem soltinha, né? A bolsa e o all-star. Precisa muito, gente, para ter estilo. Sabe? Se você quiser trocar calça de couro por uma... A saia de couro por uma saia de alfaiataria, perfeito. Ah, quer colocar uma saia jeans também? Coloca uma saia jeans. Ah, pode ser de malha? Pode. Cada tecido que você muda diz muito sobre você, sobre a tua essência, sobre o teu estilo pessoal. Tua imagem muda também. Com os, o, os, os tipos de tecido que você muda. Um jeans vai passar uma mensagem que o couro talvez não passe. Porque são estilos diferentes. Mas nem por isso um é feio e o outro é bonito. Aqui eu achei bem legal que ela tá toda de preto, né? Com um blazer e um, isso é como um que mais, né? Invernal, uma, uma gola alta e... Assim, né? Quando eu falo que tem que prestar em todos... atenção em todos os detalhes, é assim também. Dá uma olhada como que tá essa calça barra. Ela tá bem mais curta e ela tá mais aberta, né? Parece uma calça, uh, um corte sino, né? Flair. estar de cano longo. Então, detalhes. Prestem atenção nos detalhes. Ousem nos detalhes. Não precisa usar no look inteiro. Já vi muita gente, assim, que sabe, compra aquele vestido que é... Nossa, no manequim ficou lindo, mas não tem nada a ver com o estilo pessoal da pessoa. Ai, estilo pessoal da pessoa é, é ótimo. Com o estilo pessoal da mulher. E aí, ela vai pra festa, vai pra onde ela tem que ir. Ela se acha... É, fica desconfortável, porque aquilo não, não tem nada a ver com ela. Começa, sabe, a se esconder. Igual eu falei no início do vídeo. A gente vai se escondendo, vai se se encurvando quase, sabe? Se fechando de vergonha, porque aquilo não faz parte do dia a dia dela, não faz parte do estilo pessoal. Então, use, comece a usar nos pequenos detalhes, tá? E o All Star é uma ótima forma para você começar a usar. Aqui a gente tem um vestido que ele seria, assim, bem mais delicado, né? Dependendo do, de, dos acessórios que ela colocasse. Colocasse acessórios bem levinhos uma bolsa mais leve, uma bolsa de mão, uma sandalinha, uma rasteirinha bem, né, com as tiras bem fininhas, não daria esse peso todo que o All Star traz, essa bolsa de couro traz, essa alça também, então ela passa a imagem de uh, não não tem, não é coisa de personalidade, tá? Mas de uma mulher mais forte, que tem uma imagem mais forte, mais potente, por conta desses acessórios mais pesados, mesmo usando com esse vestido que é um pouquinho mais leve do que se esperaria para, para esse tipo de, de, de acessórios que ela tá usando. Então, funciona também esse mix de estilo, incluindo aí o, o All Star. E aqui, por último, também, né, a gente tem aquele o All Jeans, aqui a gente tem o, o look todo preto, né, mas como se fosse uma sarja, acho que é uma sarja, então tá com camiseta preta, jaquetinha preta, calça preta, pum, All Star, pronto. O, a roupa preta, né, é longe de mim dizer que, né, fica bem pra todo mundo, porque a gente sabe que não é assim, ou que todo mundo tem que usar, porque tem muita gente que odeia a cor preta, eu só acho que ajuda bastante no, no dia a dia, ajuda bastante quando você tá com pressa e não quer combinar cor, ela te deixa, tem, tem essa, esse estigma, sabe, do pretinho básico, que o preto fica bom e que você tá chique, esse monte de coisa, então... Puxar, acessar essa, essa informação de moda vai te trazer muitos benefícios. Eu gostaria muito que vocês uh, colocassem isso em prática, entendessem que dá para ser muito super mega estilosa, deusstar, não precisa necessariamente colocar um salto para sentir bonita, estilosa uh, com informação de moda, tá? Eu mostrei aqui vários looks, tá? E eu quero que vocês Comecem a usar, a usar nos pequenos detalhes, a prestar atenção nesses detalhes que às vezes passam desapercebidos. Comece a olhar assim a peça, o tipo de tecido, o recorte, a costura, né? para você entender mais e você reter mais a informação de moda, para você também, quando precisar, colocar um look básico e não sentir que está mal vestida. Também gostaria muito que você mandasse esse vídeo para alguém que esteja precisando de ouvir, aquela pessoa que às vezes compra um tênis que tá todo errado, que às vezes gastou muito dinheiro num tênis que não consegue usar, com um o All Star, ela consegue fazer, e você monte de combinações e outras mais que a gente poderia aqui ficar falando por muitas horas sobre combinações de é, com o All Star. Então manda para essa pessoa, empodera a vida dessa pessoa para ela entender, para essa mulher entender que ela pode ficar muito mais estilosa. Se você quiser mais vídeos, mais conteúdo como esses, né, que eu tenho aqui no canal, é só você me seguir lá nas redes sociais. Principalmente nos stories, fiquem bem ligados que eu tô muito ativa lá, então não esquece, é o arroba e a gente se vê lá. Até mais! <música>